Olá meninas, uh, espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem. Então assim, eu hoje vim-vos trazer mais um vídeo, não é de maquiagem, mas é um vídeo de compras. É assim, eu recebi ontem umas encomendas da Avon e da Eva Rocher e se não estou enganada da Oriflame. Vamos lá começar então. Uh, este aqui é o, o saco onde veio as compras como vocês podem ver, está aqui escrito aí a minha rocheira vamos lá começar bem tenho aqui também só tirar um saco onde tem as contas da Avon este aqui é o saco onde tem as comprinhas da Avon não é muita coisa eu vou começar primeiro com produtos de banho, que eu mandei vir da, da Eva Rocher, este, este, aqui, este gel aqui de banho, é, que cheira muito bem, é de amoras e um, frutos silvestres, acho que está aqui escrito, e é assim, eu já, já utilizava um, gel de banho da, da Eva Rocher, mas era de coco, Portanto, ainda nada, o, o, o gel, o shampoo e a, e a loção corporal cheiram muito bem. Eu mandei vir dois, como vocês podem ver, este aqui é de pêssego hum, e este aqui é o de amoras. Então vamos lá ver como caminho que eles funcionam. Se eu adorar, conforme eu utilizei os outros, então vou mandar vir mais. E são assim duas garrafas gigantes, grandes mesmo. E eu estou a adorar, os cheiros são deliciosos. Bem, isto aqui é da Eva Rocher. E depois ainda, eu tenho aqui também umas duas pulseiras. Elas são assim. E elas esticam, como vocês estão a ver. Isto aqui é um verde. Isto aqui é um roxo. Muito bonito. São bonitas também. E isto aqui, aqui são... As faturas. Bem, depois ainda, continuando. Tenho aqui agora as sombras da Avon. Que eu recebi também. Eu vou começar aqui com uma... Com um, um quarteto. Eh, são sombras. São sombras muito lindas. Eu estou a adorar. E para este outono vai dar muito jeito. Outono e inverno. Vai dar mesmo muito jeito. Ele é assim. Eu vou-vos mostrar aqui. Com fome esta sombras são lindas e sim como vocês podem ver sombras muito muito lindas eu estou muito apaixonada com este rosa aqui estou muito apaixonada com este rosa e segundo porque ele, ele tem aqui os, as indicações tem o número 1 que é este pérola depois tem este, este rosa aqui e depois tem este cinzento, é um cinzento assim, acastanhado. E depois por fim tem este castanho aqui muito lindo, mate, que é para preparar também a sobrancelha, para fazer uma boa maquilhagem com ela. Então, ele é assim, eu estou a adorar. Bem, depois ainda tenho aqui um delineador, Sim. Este aqui é só que em lápis é um azul eu queria muito ter uma, uma um delineador azul e eu mandei DVD hoje ela é sim eu vou vos mostrar aqui o SWAT. é um azul mesmo muito lindo como vocês podem ver vai ser lindo fazer um bons looks com ela bem depois ainda ah, tá bom eu tenho aqui também esta caneta aqui é um eyeliner é, também é azul eu ainda não utilizei que é para vos mostrar e são de diferentes, este aqui eu acho que é um azul beijo beijo não, um azul assim d'água e este aqui é um azul turquesa então vamos lá ver eu já estou achar que eles são mesmo muito lindos então fazer a maquiagem depois vai ser ainda mais linda depois ainda na hora de flama eu me vir este, este batom aqui, eu acho que muitas meninas já conhecem, um, é um batom muito lindo, um, ele é assim, e um, eu vou vos mostrar aqui como é que é, ele, ele é assim, é um, um batom, mas é muito lindo, vou fazer aqui um swatch para vocês, este aqui de baixo, e depois ele tem aqui uma parece uma pintinha branca não sei o que é isso e ele assim eu adorei a embalagem muito linda e depois tu quando quando pões o, pões o batom nos lábios e depois passando uma hora ele começa assim parece que os lábios ficam frescos e depois no fim quando mesmo que, mesmo quando tiras o batom deixa uns brilhos muito muito lindos e eu estou a adorar o batom vale a pena e depois ainda na uh, Navon, eu mandei vir também uma sombra, uh, um duo, que eu já estava a precisar mesmo há bastante tempo, eu já tinha pedido, só estava esgotado, então uh, mandei vir outra, é este duo aqui. Este aqui é um rosa, e este aqui é um azul, muito lindo, um azul turquesa. Eu vou a mal fazer a, a maquilhagem com ele, porque já estou a me sentir fazer maquilhagem com ele, ele é assim, é um do, e aqui é o número. Bem, depois ainda eu tenho aqui um blush este blush aqui é da Eva Rocher, um, ele é assim um blush lindo lindo lindo mas eu não vou utilizar ele como blush porque assim ah, já fiz aqui uma borrada porque assim este blush ele tem tem muitos brilhos e eu gosto normalmente eu gosto blushes mate fica bem na minha pele é este aqui mas eu na mesma gostei, só que eu vou utilizar aqui é para fazer umas sombras, que é para aplicar nas pálpebras e essas coisas. E vai ser divertido. Bem, depois ainda tenho aqui umas amostras. Uh, são perfumes, como vocês podem ver. Um, esta aqui... É de... São de rosas. Eu ainda não experimentei devem deve cheirar bem e depois tem este aqui também também ainda não, não, não usei porque elas chegaram ontem e eu vou experimentar para ver como é que é depois vos digo alguma coisa são 4 mostras um, e eu acho que vai ser bom vai ser bom, vou experimentar para ver como é que é e depois um, logo se vê então estas foram as minhas comprinhas não é muita coisa eu adorei uh, um, a, uh, o saco da Eva Bocheira, é lindo então espero muito que vocês gostem do vídeo eu já tirei umas fotos ontem e já postei no meu blog uh, no facebook também já postei por isso espero que vocês gostem muito do vídeo um, eu ainda não tinha feito um vídeo de comprinhas, eram só uns produtos procedidos e também era pouca coisa e não adiantava a fazer vídeo. Ah, por isso espero muito que vocês gostem do vídeo. Ah, vai ser um vídeo divertido também. E eu só tenho a desejar-vos um bom dia, uma boa continuação de quinta-feira, se não tenha nada. E tchau!